esse coraçãozinho aí, rapaz, porque o vídeo de hoje tá muito bom E aí, gente, todos muito bem-vindos, é o Bigodão o seguinte mano, hoje eu vou fazer um vídeo totalmente diferente do que eu já fiz aqui no canal Eu chamei um amigo meu que joga Free Fire e uma amiga minha que joga Free Fire e ter os dois para competir com, calma. Competir na partida. Seguinte, eu simplesmente iniciei a partida e falei pros dois: ó, quem fizer mais kill nessa partida aqui vai ganhar um presente do bigodão. Só que, mano, é uma surpresa muito especial para os dois. E é sério, a partida em si ficou muito engraçado O squad tá super, super entrançado. E é, me afinei. Eu gostei demais. Então, muito obrigado aos dois que participaram do vídeo. E é sério, já vai aqui deixando likezão o likezão no vídeo, porque, mano, é pra ter vídeo. Free Fire todos os dias. Se tiver um dia ou outro que não tem vídeo, saiba que é por conta da edição que vai. Tá Demorando demais porque eu tô me dedicando suando, suando até o tralo pra tentar trazer algo bem, bem divertido, bem legal pra vocês e tenho certeza que tá dando bastante resultado. Então é nóis, espero que você goste da partida. Se gostar, mano, se gostar realmente, deixa o like aqui embaixo. Não esquece do like, se inscreva no canal que eu sei que tem muita gente, um público novo de Free aí que não tá inscrito no canal. Então seja muito bem-vindo pra se inscrever aqui embaixo, mano. Com certeza eu vou ficar muito feliz com isso. É nóis, bora pra partida porque é sério. Prepare esse coração, moleque, tá? Demais. Seguinte, galera, já estamos aqui dentro do aviãozinho e hoje eu trouxe duas pessoas extremamente, extremamente especiais para mim. Bastante. Uma menina, chamada Vitória Souza, que vocês já conhecem porque o vídeo passado foi com ela. Tá matando tudo. Mata, mata, mata, mata, mata. Matei, pô. Oh. Nossa, agora não. Meu Deus. matou quantos já? Matei cinco vezes. E um garoto, Ai, que eu acho que nunca apareceu Ai, aqui no canal. Tá, calma, calma, tá? Por favor. Respeito a minha oh. intro. Respeita a minha entre, ah, por favor. E o meu. E se não quiser oh, respeitar a tua entre, o bigodão. Futebol né? Tu tô não avança. Não... eu tô Tu não te avança em mim. E o guri se chama fonte. Biel, mano. E hoje eu vou fazer um meninos versus meninas aqui. Eita, <risos> eita. Hoje o negócio vai pegar fogo. <risos> Parece um locutor de boiadeiro lá, aqueles negócios de. Vai credo. doi. Não, não, não, não, não. Eu ouvi 500, eu ouvi 200, que... <risos> quem? Quem matar mais 100. aqui, ó, se a vitória matar mais ou se o Biel matar mais, vai ganhar um presentinho do bigodão. O bigodão vai dar presentinho. E o bigodão fica roubando meu lutinho. Não. Babaquinha. Nem... Nossa, o cara me chamou não. de babaca, Biel. Tu viu, Biel? Hã? Ah, papai no meu loot. Eu sou ladrão, rapaz. Eu... E papai no meu loot, galera. Vocês eu, estão eu, eu nessa ainda? Não, né, cara? Eu tô eu velho. Passando, eu passando com esse bigode de vassoura dele, vai varrendo todo o loot que a gente tem é. Eu tô varrendo <risos> tudo, <risos> galerinha. O menino não tem essa. Tem, mas... tá? tem cara lá no barril, ó. eu estou sem armas. Calvi, você está sem o quê? Sem armas. que que eu tu não tem? Eu sou menino indefeso. Hum, Bielzinho, já fui. Eu tô no cofeta. Um, um, um eu já deitei aqui, né? <risos> é, eu Deitei pra poder salvar o Biel de forma tranquila, de forma pacífica, porque que galera, eu não quero treta, não sei porque a galera tá atirando em mim. Eu quero pacificação. Com certeza. Jesus, galera. Glória a Deus. Não, Vitória. Ah não, Vitória. Vem, eu, eu tava com nove munições Ah, veio, eu, eu, na moral, não tô ficando um bravo, cara. Sério, juro pra você. Ô, louco, morrendo de medo estou. Não. Vai dar merda, vai dar merda. Biel, Biel, Biel. O que que tu tem aí na tua mochila? Nada, nada, nada, nada, nada. Ai, coitadinho, mano. Ó Vi, ó, Vi, ó, Vi, nova cara, Vi. Deixa o um lutinho que? pro menino. Eu tenho uma doença aqui, Não. alguém quer? Não, tô de boa. Ô, oh, tem um uma lança granada aqui, ó. É mesmo? É, ué. Que Não, toda arrogância aqui, ela é... ela... Ela tem uma volta, tá, Vi? <risos> Não, aqui a é arrogância tem volta. Eu acho que então, a assim. galera não está entendendo nada. A gente só sobrou assim com o um begodão porque nós somos muito amigos, tá? É, não. Aqui a é amizade sempre herda, né? O que? Amizade sempre merda. Sempre herda. Ah, tá, gente. Estou chamando nossa amizade de merda, begodão. Já ia começar a chorar aqui. Também, também. É brincadeira, né? Como... Cadeira, amiga? Cadeira. Não, Joveira. Ah, ô, Biel, ô, Biel, merda, meu o que, que você já tá no não, carrinho aí, Não, não fala aí, então? comigo, não. Não fala Sim, comigo, vai, não que fala comigo. O que a gente tá fazendo aqui nesse meio do nada? Fazendo da... nada. Eu não tô entendendo nada. Nada, nada, nada, nada. É, beleza, vamos pra cima, galera. Vamos pra cima, porque aqui a gente não vai encontrar nada. <risos> nada, nada, nada. <risos> nada, nada, nada. A gente não vai encontrar oh, nada aqui, então desculpa. Ser ser um da da esse vídeo vai ser um meme da Velhinha Lupe. <risos> que? Vai cagar! Assim esse, esse vídeo dele vai ser um meme da Velhinha Lupe. Igual do cara. Quanto azinho esse vídeo? Esse vai pegar, cara. Que? Vai é pegar quantas assim vezes esse vídeo? Nada. Então mano, não, ó, não, se pegar. Nada. Ai oh, não, tu não, tu não fez essa piada. doido. <risos> <risos> Tá vendo, galera? É sério, eu nunca tinha ficado tão magoado na minha vida, ô Biel. Tô triste, não tô feliz. Ô, oh, amigo, desculpa. Ô, Biel, ô, oh, Biel. Tô mal... Amigo, tô aqui. Não, não, essa música tu só pode cantar, Vi. Quando tiver no chão caída. Galera, eu tô aqui em pique. Da onde Aonde que vocês estão? No mapa. O que, que vocês estão fazendo? Nada. Eita! Tem Estou... gente me atirando aqui, galera. Socorro! Ó, eu vou morrer. Se eu morrer, é culpa de quem? De vocês. É tua mesmo. Claro. É tua. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá, uma Eita, Vamos mano. Será que tem cara lá dentro? Não. Tô chegando. Lá, não deve ter, lá deve ter o quê? Nota, nota, nota. Nossa, galerinha, vocês estão muito zoeirinhos, tá? <risos> a zoeira é uma coisa, né? A zoeira acaba com a vida de um Spade. Galera, tem gente aqui, eu ó. Alguém ruxa comigo. Aonde que ia tudo? Aqui, aonde ó. Que ia tem dois! dois. Os dois! Oh, Por quê? Oh. O Biel tava fazendo o quê? Nada. Não. Não, mano, o cara vem aqui e arrisca a própria vida sozinho, ruxa sozinho, e os dois lá. É. Olha o estado do meu capacete da minha. Da minha. E da minha... Ah, sei lá. Não sei! Tá, ah, o que a merda? Não precisa nem botar meme nesse cara. É, precisa botar meme. Não vai botar meme, vai só botar musiquinha meme e vai ficar aí só. É, só não. Exatamente. <risos> eita! Eita! Olha lá, ó lá, ó. ó, lá, ó. Metido, mano. Tu é cego? Oh, é, pra, é pra eu ir pra Vitória, não é pra tu, não. Oxi. Eu vai, oh, vai se presentear Posso, posso fazer o que Posso fazer questão tem de... capacidade de... Eita, mano, tem cara me atirando costa Tô cagando e andando. Você não tá fazendo isso, né, cara? Nossa, deitei um aqui. Mano, na moral, que cara tapado. Nunca joguei com um cara tão tapado na minha vida. Mano, tem muita gente aqui. Muita gente. Pessoal. Quero calma aí. calma, calma, calma. Estamos chegando. Estamos chegando. Sabe o que a gente tá fazendo, galera? Galera, acabei de matar quatro pessoas aqui. Vocês estão aonde? Vala o que aconteceu. Eu matei zero, mano. Eu não consigo matar ninguém. Meu Deus. Boa! Meu ah, Deusinho, seu lixo. Oh, oh, oh. Nossa. nossa, mano. Nossa. Lixo. Nossa, nossa, nossa mano. Bebe. Meça suas palavras. Que louco, tio. é louco, tio. Meça suas palavras, párs. Não. Grosa! O cara tinha grosa, mano! Que delícia! Grosso em 4X! Ai, que delícia! Ai, mano! Mim, Ó, tem M4 aqui, Scar. Não! Amizade vai até onde? Vai até a... tu pedir uma grossa pra mim, né? O momento que a gente acha uma grosa. É, não. são os limites da amizade do ser humano. Calma aí que o fã tá caindo na minha orelha. Eu tô dando até uma atrasada aqui, porque eu tô matando todo mundo, né? Ah, é. <risos> <risos> Eu tô fingindo que eu não tô vendo os caras. Boa, boa, boa. Vamos lá, squad. Eu quero ver kill. Que demais. Que demais. Boa. Boa, boa, boa, boa, boa, boa. boa. Eu matei mais três pessoas, meu Deus. Puxa vida, mano! O que que tá acontecendo? Não me interessa. Só matei só, né? dois, migão. Tá o que que tá acontecendo? Eu ia matar uns quatro, né? Eita, tem que ter. aqui, ó. Tá aqui, ó. final dele. Ah, não, velho. Eu acho que ele tá de lança. Eita, cuidado. Boa, boa. Mais um. Eita, mano, falta mais um carinha. Tem um triste carinha sofrido. Eu acho que eu vou ganhar o um presente do Bigodão. Ah, ah, ah mano, triste, mano, que, triste, que mano. triste, mano. Coitado do Foi? Biel. O que tá mais o Biel. Feijou? Begodão, achei que fosse meu melhor amigo, cara. Eu achei mesmo oh, triste, Olha só, vi. Mano. Não, mano, eu tô torcendo pra, pros dois. Você não tá entendendo. Sei, eu tô triste sei, pelo sei. Biel, mas se o Biel tivesse ganho, eu estaria triste pela vitória, entende? É claro. Ah, tu tá com quantas meu kills Deus. e o Biel tá com quantas kills? Não, com não, quantas revela, kill não, não revela, não revela, não revela, não revela, não revela. Não revela. Surprise! Ah. Surprise! Su Surprise! Rodolfo Surprise. Rodolfo. Rodolfo. O, bigodão, o bigodão matou muita gente, então. Não, mas oh. o bigodão matou gente porque você estavam, tipo fazendo nada. Nada, nada, nada, nada, nada. Só, só para terminar o vídeo de forma o feliz. O mesmo meme que a gente fez o vídeo todo, claro. É. Mas, mano, cadê o último? O último serzinho. Ele não está fazendo nada. Estamos caçando o último ser... E eu acredito que o Biel vai achar esse último cara, mano. Estou... Por que certo. que tu tá só a favor do Biel? O que que eu te fiz, Biel? Não, é porque eu tô eu vendo ele caçando, cara. Eu... Tu, eu tô vendo ele passeando. Anjo, eu não digo mais é nada. Na... Eu não digo eu não mais, digo é, mais é, nada. é nada. Eu não digo Neste... mais é nada. Vocês vão esperar que eu diga alguma coisa que eu vou fazer? Eu vou dizer nada, nada. nada. Mano, que merda, mano. <risos> Bom, galera, vou fazer uma boa ação aqui pra vocês, ó. e Acharam? Ah, ah. Calma aí, chegou o momento da verdade galera, vitória, você fez 6 kills, parabéns, ganhadora do vídeo de hoje, 6 kills, Biel fez 2, mais, galera, vocês dois estão me escutando em alto e bom som? Sim Queria dizer pra vocês dois, que era tudo uma brincadeira, então assim oh. <risos> Calma, vocês vão ganhar o um presente. Mas aí os dois ganham o um presente. Não, não, calma lá. Vocês dois vão ganhar o um presente. Eu tô bonzinho hoje. Eu vou dar um presentinho pra vocês dois, Papai galera. Noel. Claro, hoje é Papai Noel, estilo Papai Noel, bicho. Seguinte, galera, voltamos aqui para o lobby. E dessa vez os dois já estão com um presente aqui, mano. Olha aqui, ó. Esse time tipo tá muito tag Life, não é mesmo? Mano, eu decidi fazer diferente. Eu decidi dar pro Biel e dar pra Vitória o óculos ali do tag Life, que é muito legal. Agora só falta eu, mano. Eu não tenho vocês têm! Como assim? Vamos o que Galera, me que viram é, é, é. esse vídeo até aqui, comenta assim, ó, hashtag bigodon, bigodudo. Comenta aí. <risos> <risos> tá bom, youtuber Vitória, então tá. É, tá <risos> é isso aí. Então, gente, espero que você tenha gostado, mano, um top de like aqui embaixo. É nóis, um beijo imenso. Obrigado, pessoal, que participou do vídeo. Biel, Vitória, tamo junto. Valeu, Falou. deixa o like, se Falou. no canal. Falou. É